É quando a gente fala né, de trabalho remoto, a gente sempre pensa né, na enfim, na possibilidade de trabalhar de casa, né, de ter mais flexibilidade, de parar de gastar horas no trânsito né, para chegar no trabalho. Mas quando a gente começa a pensar né, o que, que precisa mudar né, dentro de uma empresa para que o trabalho remoto ele funcione de fato. né? Uh, e eu acho que a gente precisa criar relações que sejam muito mais baseadas né, uh, em confiança, né, em autonomia em acreditar que cada pessoa é capaz de se autogerenciar, de controlar o seu tempo, né? de saber quando ela está mais produtiva ou não. E a gente começa a dar lugar uh, muito mais para esse tipo de relação, né? uh, em vez de, daquele tipo de relação de controle, de microgerenciamento, né? de ficar o tempo todo vendo o que as pessoas estão fazendo. Então, a gente começa a conversar muito mais sobre desafios né? e a capacidade dessas pessoas uh, em resolver esses desafios. Né? Então, assim, eu acho que se as empresas tiverem um propósito claro, né, as pessoas estiverem conectadas com esse propósito, é, elas vão estar trabalhando, elas vão querer alcançar aquilo que o grupo combinou, independente de onde elas estiverem.